Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a aproximação da lei da velocidade para uma reação química. Por exemplo, vejamos a reação entre óxido nítrico e bromo. Na primeira etapa da reação, o óxido nítrico combina-se com o bromo para formar NOBr₂. E na segunda etapa da reação, o NaoBr2 reage com o NO para formar o produto 2NOBr. O NOBr₂ é gerado desde a primeira etapa da reação. Então, esse é utilizado na segunda etapa da reação química. Já que o NaOBR2 não estava lá no começo da reação e também não está lá no final dela, chamamos o NaOBR2 de intermediário. A primeira etapa da reação é rápida, a segunda etapa da reação, no entanto, é lenta. Podemos escrever a lei da velocidade para a reação geral. Temos então que a velocidade V é igual à constante k2, já que estamos falando da reação 2, e multiplicamos essa constante k2 pela concentração dos reagentes, ou seja, concentração de NOBr2 e a concentração de NO nossa equação está balanceada. Podemos colocar agora os coeficientes nesta equação na forma de expoentes. E Podemos fazer isso pois é uma reação elementar, ou seja, ela ocorre em uma única etapa. Então, escrevemos 1 aqui e 1 aqui também. No entanto, não podemos deixar a lei da velocidade aqui escrita para a reação geral. De preferência, devemos escrever essa lei para os nossos reagentes, que são NO e Br2. O que podemos fazer é assumir que a primeira etapa elementar da nossa reação química chega ao equilíbrio rapidamente. Se assumirmos isso, nós podemos usar então a aproximação da velocidade ou também pré-equilíbrio. Se assumirmos então que o primeiro passo chega a um equilíbrio rápido, sabemos que, quando essa reação atinge o equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação reversa. Então, na reação direta para a primeira etapa, NO combina com BR para formar NOBR. E na reação reversa, NOBR separa para formar NO e Br2. Portanto, se a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação reversa no equilíbrio, nós podemos escrever a lei da velocidade para as reações direta e reversa. A constante da velocidade para a reação direta é k1, e nossos dois reagentes são NO e Br2. Portanto, temos k1 vezes a concentração de NO vezes a concentração de BR2. Uma vez que os coeficientes da equação estão balanceados, escrevemos aqui 1 e 1 para esses dois reagentes. Como essa é uma reação elementar, a gente pode fazer isso, OK? E nós definimos então que essa lei da velocidade de reação direta é igual à lei da velocidade da reação reversa. A reação reversa tem uma constante de taxa de k 1, e temos apenas NOBr2 com um coeficiente. Então nós multiplicamos o k 1 vezes a concentração de NOBr2 é a primeira potência. Em seguida, o nosso objetivo é encontrar a concentração de nosso intermediário então, se dividirmos ambos os lados da equação por K-1, estes se cancelam e obtemos que a concentração de nosso NOBR intermediário é igual a K1 vezes a concentração de NO na primeira potência, vezes a concentração de BR à primeira potência, dividido por K-1. Em seguida, podemos substituir tudo isso para a concentração de nosso intermediário. Isso nos dá a lei da velocidade da reação, que é igual a K2 aqui. E vamos substituir tudo isso daqui para a concentração do nosso intermediário. Então, isso seria K2 vezes K1 vezes a concentração de NO na primeira potência vezes a concentração de Br2 à primeira potência dividido por K 1. Então ainda temos essa concentração de NO à primeira potência, não se esqueça de incluir isso no cálculo também. Agora, multiplicamos as duas constantes e dividimos por uma terceira. Então, multiplicando K2 por K1 e dividindo por K 1, isso nos daria uma outra constante que nós podemos chamar simplesmente de K. Portanto, K é agora a constante de velocidade para a reação geral. Agora, temos a lei da velocidade para a reação geral, que é igual a K vezes a concentração de NO à primeira potência, vezes NO à primeira potência, ou seja, é NO na segunda potência. E agora colocamos aqui a concentração de bromo a primeira potência. Bom, agora temos uma lei da velocidade para a nossa reação geral em termos da concentração dos dois reagentes. A velocidade da reação é igual à constante de taxa K vezes a concentração de quadrado vezes a concentração de bromo à primeira potência. Essa lei é determinada experimentalmente e corresponde à lei que encontramos usando a aproximação da velocidade de equilíbrio. E se você olhar para os coeficientes da equação geral, há um 2 na frente do NO e um 1 na frente do Br2. Eu sei que você deve estar pensando nesse momento, ah, não era simplesmente só pegar esses coeficientes e transformá-los em expoentes? Olha, isso foi só uma coincidência para essa reação, tudo bem? Bem, não podemos simplesmente pegar os coeficientes para uma equação geral e transformá-los em expoentes na lei da velocidade. Só podemos fazer isso para reações elementares. É importante destacar que se a velocidade de reação direta é igual à velocidade da reação reversa, a concentração do nosso intermediário, no caso aqui, o NOBR2, permanecerá constante. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!